modo de ver Enxerga aquilo que lhe interessa acredite que aquilo que lhe incomoda não é tão ruim como o que incomoda os outros sua visão é formada por ilusões suas ideias estão sobre ilusões você acredita naquilo que vê mas o que vê nem sempre é como imagina o que você acha que está na ponta dos dedos na verdade está junto ao seu cérebro tudo que você toca toca com a mente se você imagina você vive, se acredita no que imagina, traz seu sonho para o real. Como afirmar as diferenças entre real e real? A vida é o que somos no agora. O que se fez no passado perde importância, quando lidamos bem com o presente. Assim mudamos nossa própria vida. Longe de regras.